Olá, boa noite, como é você? Espero que você esteja me ouvindo em bom tom. Namastê. Roberto Boni, Rick Martin, numerólogo cabalístico, hipnoterapeuta, um treinador mental há 19 anos trabalhando aí na transmissão do autoconhecimento do Dr. professor Michael Zui. É, protagonista aí do Reiki, né? Eu não sabia que era Reiki também. Aí a gente foi é, vendo como é que funcionava nessas né, aplicações e realmente é, os resultados são fantásticos e maravilhosos, né? O doutor Michael Zui, é, um estudante, né? E praticante das ciências, tantrismo e também né, do pranayama, né, sempre é, buscou saber como os mestres curavam, né, inclusive o mestre Jesus. Nessas suas pesquisas ele foi é, vendo todas as técnicas e depois resolveu é, meditar para é, discernir sobre aquilo, que... É, Manifestava essa vibração quântica é, da essência divina. E assim ficou meditando e jejuando, como é uma, uma técnica budista, né, por 21 dias. E no 21º dia ele começou então, a receber os lampejos e a ver as, as bolas as, é, multicoloridas com símbolos de geometria sagrada. E... É, após 21 dias, jejuando, apenas tomando água né? e mel, né? e ele desceu do, do lugar que ele estava, né? meditando, e não sentiu cansaço. Apenas tropeçou né? e machucou o pé. E automaticamente, como a gente faz intuitivamente, levou a mão onde ele tinha machucado o pé e imediatamente foi curado aquela, aquele machucado. Aí, novamente, ele foi até um local para se alimentar, pediu um copo de leite, tomou e não teve nenhuma reação mesmo, ficando jejuando, né, sem ingerir nenhum alimento por 21 dias. E a pessoa que o serviu estava com forte informação no rosto de dor de dente. E ele, então, foi tocou ao tocar, e a pessoa é, realmente melhorou daquele sintoma de inflamação do dente. E assim ele foi descobrindo que ele já estava numa frequência, ele tinha adquirido é, a frequência vibracional daquilo que ele estudou e assimilou como verdade em seu corpo, seu corpo que é uma antena, nosso corpo é uma antena, de transmissão, captação, multiplicação e co-criação de tudo no universo. O objetivo dele era descobrir a... Ah, a força da cura dos mestres, e ele acessou isso e, então, programou todo o seu corpo, ali, sua mente, né, é, recebendo essa essa informação e já tendo as experiências de que estava ali né, fazendo isso. E assim foi. Depois chegou até no, no mosteiro onde tinha um amigo dele, que estava com sérios problemas de saúde, aplicando então, a imposição de Mons com os tóxicos, esse também se curou. Né? Ou melhor dizendo, voltou ao estado natural do ser humano, um ser puro, perfeito, é, rico para o mal. Né? São crenças limitantes. E assim foi, como vocês vão poder ver na apostila, né? é, como aconteceu o processo. Né? Então, na realidade, reiki é uma conexão, é o religare com a nossa essência, fonte de vida, onde todo ser vivente no planeta no universo está conectado. É, então, independe da sua crença, religião, nível social, se você sabe ler, se você não sabe ler, sexualidade, sexualidade, não importa né, você, isso, né? ele vai, o reiki, você ser uma energia autoconsciente, ele vai além dos cinco sentidos, dos sexto sentidos, ele vai do intelecto aqui, ele vai além das informações, por isso que ele consegue, né, com os símbolos quânticos, que vocês vão ver aí depois no reiki dois, né? transcender tempo e espaço, eliminar o karma, a memória da alma, né? é, das moléculas, das células, né? e por isso ele é manda uma técnica de energia de equilíbrio. Né? E a gente não fala cura porque cura é uma crença da doença. Né? Ah, vai me curar? Se você, tá que você precisa ser curado, você acredita que tem uma doença. Então já entra uma, uma crença limitante. Então ele ativa o equilíbrio né? do corpo. Da mente, do emocional, do espírito, né? E, e da própria alma. Né? E alma, para quem não sabe, é um conjunto de virtudes né, que a gente vai adquirindo, né? Como está nos livros sagrados, é, mestres falam, né? Nós somos desalmados. Desalmados por quê? Porque a alma ela é feita, ela é constituída, ela é, ela é programável com atos, Pensamentos, sentimentos, né, de luz, da consciência, de amor incondicional. E é isso que o que faz. Ele vai aí, quando você é iniciado, né, ele vai, ou conectado, melhor dizendo, né, ele, com essa força criadora do universo, que é o amor, o ama-te a ti mesmo, né, né ama-te o próximo com a ti mesmo. Então, quando a gente vai, né, apostar aí sendo conectado, ele é uma energia totalmente autoconsciente, é divina, Deus sabe o que eu preciso, né? Então, independente da, da religião, que acredito ou não, ou seja, ele vai aonde eu preciso. Então, se ele vai equilibrar minha meu emocional, se eu preciso equilibrar emocional, ele vai lá. Se ele precisa equilibrar meu mental, ele vai me dar a paz. Se eu preciso equilibrar o corpo vital, debilitado, ele vai equilibrar. Se ele precisa, né? Se esse corpo precisa né limpar as toxinas, ele vai limpar, né? Ou seja, o Reiki sabe exatamente aonde o corpo precisa, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo vital né? e até o corpo causal. Né? Ele transcende aí a quarta dimensão e além. E quanto mais eu aplico o Reiki em mim, né? mais isso acontece. E melhor ainda, quanto mais eu aplicar em alguém, uma pessoa, uma situação, a aplicação do rei que você aplica nos, nos móveis, na sua casa, no alimento que você está comendo, na planta, no animalzinho, o rei cria e utiliza aqui, né? tem energia. Né? Então, aquela questão de você abençoar e ser abençoado, é mais ou menos assim que funciona, tá? Ou seja, começa pelo teu corpo, pelo que você, pela que as pessoas que estão ao seu redor, né? Ou seja, quanto mais você pratica, quanto mais você dá, mais você recebe, né? E lembrando, você não está dando sua energia, nada, você está sendo é um facilitador do universo para equilibrar a natureza. Olha só. E esse corpo nosso, ele é um corpo que pertence à natureza, ao planeta. E eu, estando equilibrado, eu vou equilibrar o ambiente onde eu estou com as pessoas que eu vivo. E tudo que eu faço vai com essa energia de equilíbrio. E assim, né, olha só, eu vou ativar né, a frequência vibracional daquele que está perto de mim, que de repente com a depressão, com medo, né, com a manifestação psicosomática de alguma doença. Então, ou seja, olha só, é... é, é, é... Eu não estou interferindo na né, livre-arbítrio, nem no cabo nem na religião, nada disso. O fato de eu estar né, ali conectado com a fonte divina, o divino em mim manifesta-se um divino em você. Sabe aquele eu e o outro somos um? Né? Não existe na realidade o outro, todos somos um. né Perante a divindade, Deus o universo, nós somos um mar de energia. Ou seja, somos energia em manifestação, no corpo físico. Então, ao nos conectarmos com a, a, a força, né, a energia reiki, isso vai acontecer naturalmente. Não é nenhum milagre eu voltar a ter saúde, eu voltar a ter minha, ter minha felicidade, por consequência, a felicidade, eu vou é, fazer as coisas com mais alegria. Essa alegria transmite para o outro, e começa, então, a é a multiplicação é o que A prosperidade, tudo que eu falo, penso e faço com quem eu vivo. né Minha prosperidade começa a manifestar no meu trabalho, né? sucesso, né? alegria, no harmonia no relacionamento. Ou seja, tudo isso é prosperidade e é riqueza e começa a atrair para mim o, a, a, a, a abundância, né seja financeira, seja na saúde, na alegria. As coisas vêm para mim com total facilidade. Porque já é meu, já é seu, no seu universo já... Deus, né? O universo, a substância criadora do universo já nos presenteou com tudo que precisamos aqui antes da gente nascer, né? Basta me conectar com essa frequência e então isso significa tirar, eliminar as, as máculas ou crenças limitantes. E o rei que faz isso, o rei que dois, né? Com símbolo é, é, assimilou, né? É, ele tem essa essa frequência, esse esse da geometria sagrada, né, dentro do, do, do, do Yantran, né, que são os desenhos dos símbolos, eles fazem uma conexão, programam o nosso corpo como uma conexão que transcende o tempo e o espaço. Então, por isso, a cura, né, ou ativação da luz, da alegria e felicidade, tanto do passado, como do presente, como do futuro, né, não existe, em realidade, nada. Isso é uma eternidade aqui agora, o eterno agora. Olha como é poderoso tudo isso. E você vai poder fazer isso, então, acessando aqui esse, esse, esse vídeo que tem aqui, né? Tem aqui na, na, na descrição. Tem aqui para você, você te, a, a, assiste o vídeo dos sete chakras, tá? Importantíssimo. Para quem não sabe, os sete chakras está relacionado às sete igrejas do apocalipse. Ah, que é um outro curso de autoconhecimento muito profundo, né? que com as glândulas de alegria, felicidade, a, a, a todas as frequências que fazem com que a gente seja próspero, né? aí numa, uma, uma forma de pensar, de ver é, diferenciado, né? é, é um ponto de vista diferente das coisas. É, a gente, as pessoas é, vê muito negativo, né? porque ele está nessa frequência, mas quando você começa... a ativar a sua luz limpando as máculas, você vê que aquilo não tinha nada de negativo, era uma questão é, necessária, né? Então você deixa de sofrer e compreendendo com a sabedoria que é ativada, com a consciência que vai despertando né, do que é verdade, né? Quem sou eu, como funcionam as questões e como posso ser útil a milhares de pessoas com apenas uma prática de reiki, né? Então rei Significa substância, do universo, Deus e que a maçã desce. Tudo que eu estou olhando e projetando, eu estou co-criando, tá? Então é, é isso que a gente precisa saber. Ok, fica aqui então o convite, né? Para você acessar o link, tem um vídeo aí explicando, né? Um amigo Roberto Boni, aqui, o J. Boni, né? Rick Master, numerólogo, hipnoterapeuta, entrenador mental, é estudante praticante gnóstico por excelência, é... e é, também atuo bastante com a Kabbalah, né que é um autoconhecimento bastante profundo, tá? Um grande abraço, namastê, e até breve nosso próximo encontro. Gratidão.